Hein, filho, você viu o review? Se não viu, já faça um convite para você acessar aqui embaixo na descrição e ver, porque lá eu falo bastante em relação à ficha técnica e tal. Aqui eu vou te dar um feeling de pilotagem, o que eu senti da moto, uma vez que eu já tive a experiência com a antiga e com a nova. Experimentei todos os modelos, a Africa Twin Adventure Sports com o câmbio convencional e o DCT e a Africa Twin normal com o câmbio convencional e DCT. A gente aguarda aqui a do pedágio Vou falar uma coisa pra vocês Muito legal A questão do assento Agora tá mais estreito Essa regulagem Padrão aí de 850mm Onde você pode chegar até 870 Isso facilitou bastante Pra quem é baixinho Ó, Eu coloco um pé inteiro no chão seguro tá? Dois pés aqui ó. Meio de pé Cada um deles então não só a questão da altura, mas ele está mais estreito, facilita bastante. Não deixou de lado é, a parte do conforto, mas esse movimento aqui ficou muito mais fácil, entendeu? Muito mais gostoso. E aí é, para quem quer de repente o modelo Adventure Sports que é maior, é mais parrudo, não vai sofrer, vai conseguir ficar numa boa aqui em cima. E eu acho que isso é um diferencial bem bacana, porque tem muito cara que gosta dessa moto, eu mesmo tive. Um contato com ela lá na Chaparra dos Guimarães Um modelo antigo ainda E achei a moto fascinante Parada rápida, deixa eu mostrar para vocês ao vivo aqui, ó. motorzão aqui com o câmbio DCT, Dual Clutch Transmission. Só para vocês entenderem, elimina o pedal para subir e reduzir e a embreagem. São dois solenodes aqui que trabalham um com as marchas par, o outro com as marchas ímpar. O que faz com que a troca seja muito mais rápida, muito mais precisa, caia menos RPM, mais conforto e facilidade. Só que aí tem um outro ponto, se você bater o olho, você vai ver um uma segunda pinça aqui embaixo, aí você fala, como assim? O que está acontecendo? Por quê? Quando você para essa moto, você não consegue deixar ela engatada, se você pega um piso desnivelado, alguma coisa. Então ela tem um freio de mão, que aí seria onde é a embreagem. Se liga. Então parece uma da embreagem, só que está bem lá em cima. Apertou tudo aqui, trava, já era. E aí para soltar do freio de mão, chamou aqui, acabou. E ó passa a marcha, reduz marcha e aí você tem a questão do drive onde você deixa manual do jeito que você quiser ou automático e depois você tem mais três módulos que é o S1, S2 e S3 onde você vai ganhando mais giro ou menos giro também vai trabalhar automaticamente se você esquecer e no ponto manual aí é você com você mesmo bem legal já aproveitando aqui do lado a gente tem um, o Adventure Sports que é a coloração branca tá quando você for identificar com o Motor, câmbio convencional Então a diferença aí E nessa forma Fica mais leve a moto tá? Bolha maior com regulagem Maior autonomia do tanque Aquecedor de manopla e tal Mas um detalhe muito interessante É que nessa moto aqui O pneu é sem câmera Então você vê a finalização do raio aqui para fora do aro Então fica mais parrudo Tanto o dianteiro quanto o traseiro, óbvio E aí na versão Africa Twin normal, esse aqui é com câmera você vê a diferença aqui aí tá? você tem também a válvula padrão e aqui a válvula eu tinha visto de trás, 90 graus aqui tá bem em cima, Aqui não sei se você vai conseguir pegar 90 graus Adventure Sports versão DCT o primeiro Adventure que eu peguei era padrão o condutor é responsável por fazer umas imagens bem loucas na zoeira, só para que e vamos nessa Não tem ninguém, nem ali embaixo Ô, Félio, duas coisas aqui, viu? Fica ninja, quando você vai comprar esse modelo aqui, não tem embreagem Você vai botar daí e vai acelerar Dependendo da mão que você dá aqui, você se mata, viu? E outra coisa também Aquela parada de parar que chega aqui, o tio possa acelerar Também é outra que você vai parar lá no meio do cruzamento e é aí, pessoal? E aí, muito bom aí, entendeu? Olha que luxinho, ó. Falei de mão acionada. Olha. Não sei se tá precisando de o pegada, por Ela fica quietinha. No luxo. No puro luxo. Eu vou inventar, hein? Lógico, no luxo aí, ó. Pra isso. Detalhe aqui do bagageiro, ó. Já na versão advei três portas. Na versão, por mais que tenha o câmbio de CT, ó, a deitinha é mais afunilada. A suspensão dela é muito boa cara. Ixi, É animal né nossa, vai de Ficou porra. muito melhor que a outra né velho muito melhor, né? Bom agora nós vamos pro modelo Raiz mesmo Câmbio convencional que Inclusive Na minha opinião foi o que eu mais gostei A curtinha É a mais leve Mais uma parada E uma coisa que eu quero falar pra vocês Que independente da opção Africa de Adventure Sports ou essa aqui de preferência eu gostei mais. A padronização da suspensão ficou maravilhosa. A dianteira 230mm de curso. Essa aqui, onde eu consigo ajuste manual. Tá? A outra, eletrônico. De novo, eu gosto do manual. E a traseira, 220mm de curso amortecedor. E essa tríplice aliança. Isso é coisa minha inventada aqui agora. Esse link aqui, o amortecedor, a balança em alumínio... A firmeza que eu senti de conjunto é impressionante. Não tem nada a ver com o modelo antigo. E ó, na outra a gente tinha mil né, cilindrados, agora a gente tem 1.100 certo? 99 cavalos de 3 são aí é, 10 quilos de torque. Só que por mais que ganhou, e aí a gente tem um trabalho que, no caso, o diâmetro do pistão é o mesmo. O curso aumentou 10 quilos a menos nessa versão que tem mais cavalaria que tá mais é, robusta mas só que você percebe que o trabalho foi muito bem feito então ela é tá mais leve de pilotar e mais fácil então eu, eu achei isso muito interessante queria compartilhar com vocês Painel TFT, 6.5 polegadas e screen touch. Pera aí, deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar um negocinho. Olha que luxo, ó. Facilidade, né? Você gosta daquela pegada dica? Muito bem. Se você vai focar no off-road, certo? Agilidade urbana. Vale a pena o câmbio convencional. Por quê? Porque o motor é mais estreito mais leve e isso aqui dá mais agilidade o conjunto, fica mais rápido. Se você quer estrada, quilômetros e quilômetros, chega uma hora que cansa ficar trocando, o DCT é uma opção. Só que olha só, olha o tamanho do motor perto do outro. Então aí você tem um, um foco no conforto. Claro, eu andei aqui com o terreno batida, tá? não sei o que, e você consegue brincar legal pra caramba, tá? É, a pegada de troca de marcha aqui, como eu falei, é muito rápida, muito precisa, mas é que você tem que avaliar de repente que aqui a gente tem um cenário muito mais curtição do que ali, que é um cenário mais agressivo. E é o seguinte, é, a nova Twin, ela tá melhor em tudo, tá? Você pega... O torque dessa moto em relação ao antigo também é bem diferente, é mais cedo, mais forte. Só que isso não ficou mais. É, você fala assim, nossa, então tá meio fora de controle. Não, não, tá com mais controle, o conjunto tá melhor, tá tudo, tá tudo sintonizado aqui, sabe? Conversando igual e a moto tá deliciosa de andar. Então eu gostei bastante é, desse modelo aqui. E não só a parte de design o painel novo, claro tudo, mas a pilotagem aqui realmente tá diferente, tá melhor e tá aceitando todos os tipos de público aqui. Isso é muito legal. Eu cada vez que eu subo na Africa Twin tô gostando mais da moto. Né? Eu tive uma experiência com a antiga que foi a animal. Essa aqui sensacional. E cara, se você quer uma moto para se divertir, pode ir tranquilo. Pensa no que eu falei da questão da versão, da versão aí mais luxo, porque você vai fazer, mas tenho certeza que vai te atender animalmente aqui. Quero agradecer a Honda pela oportunidade mais uma vez, pela confiança, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha tirado as dúvidas aí. Tamo te total, filhos dá um like, assina o canal aí, se inscreve né, não é revista pra você ficar assinando, então se inscreve no canal, sinaleta e tamo te obrigado. Até o próximo review. rapaz